Antes de começar o vídeo de hoje, mais dois recados. O primeiro deles é que tem uma promoção exclusiva do sexto round com a nossa parceira comercial, a nossa patrocinadora, aquela casa que voltaremos a chamar de skate no momento, porque vocês viram o que aconteceu com Super Lutas, né? Então, todo cuidado é pouco. Lá na skate teremos um, uma promoção e você, eu vou explicar melhor no final desse vídeo. Uh, o outro recado é que acabou de rolar a live dos membros Então eu e o Leandro Batistaca batemos mais de uma hora de bate-papo com os membros do canal E sorteamos canecas, luvas e camisas do sexto round Então se você é membro, seja é, membro do All America, né, corre lá O link vai ficar aqui no final do vídeo E assiste para ver se você vai receber em casa algum desses prêmios, beleza? Vamos para a resenha Nate Diaz está prestes a estrear no boxe profissional contra o youtuber Jake Paul Ele se encontra no dia 5 de agosto no Texas em evento que certamente venderá bastante pay per view para a molecadinha americana. Jake havia oferecido duas lutas para o Nate: essa de boxe e outra de MMA na PFL. Ou seja, mesmo se o Nate, perto dos 40 anos, for superado no ringue a chance de, no Cade, ele botar para baixo faixa branca e palitar os dentes é de quase 100%. Mas vocês sabem por que essa segunda luta no MMA não vai acontecer? 10 entre 10 pessoas chutariam, que é porque o Paul pensou melhor e voltou atrás, certo? Errado, não vai rolar porque o Nate Diaz não quer. Mas como assim, Renato? Ele não quer a vitória mais fácil, talvez mais rentável da carreira? Sim, ele não quer. Sabe por quê? Porque ele já tem em mãos uma proposta pornográfica do Dana White para fazer a trilogia com o Conor McGregor depois de McGregor vs. Chandler. E ele prefere ir para o maior evento do mundo E tem outra, a real é que até o fim as carreiras do McGregor e do Dias Estarão intimamente interligadas Não tem jeito, eles juntos, somados, são química, carisma na veia do público americano Isso gera muito dinheiro para todo mundo No meio do cinema dizem que todo herói é apenas tão bom quanto a magnitude do vilão Não existe Batman sem Coringa Assim como não existe no boxe Mohamed Ali sem Joe Frazier e George Foreman Sem esse nível de desafio e dificuldade mesmo com todo o carisma do mundo, a carreira do Mohamed Ali teria terminado alguns degraus abaixo. Pensem no seguinte, se Vanderlei Silva anuncia agora um retorno aos esportes de combate, quais são os dois adversários que vêm instantaneamente à mente? E se Anderson Silva fizer outra luta de MMA, contra quem provavelmente será? É óbvio que os nomes são Vitor Belfort, Quinton Jackson e Tio Sonnen. É com eles que Vande e Anderson fizeram a alquimia. É por eles que há mais interesse do público. Royce Grace e Ken Shamrock lutaram com 50 anos de idade. Chuck Liddell e Tito Ortiz, a mesma coisa. E suspeito que o mesmo vai acontecer com o McGregor e Dias. E também com Poatan e Adesanya. Certa vez, entrevistei um campeão mundial de jiu-jitsu e perguntei sobre a rivalidade com outro campeão mundial na faixa preta. A resposta foi algo na linha de não tenho rivalidade com ele, porque o placar entre nós está 5x0. Tenho rivalidade com o outro, que está 3x2. Justo, pensei. Se o Poitão tivesse vencido a Adesanya novamente, a história entre eles estava morta e enterrada. 4 a 0, não tem mais porquê. É caminho sem volta. O próprio Adesanya não ia querer aprofundar o trauma. Mas como o Poitão foi brutalmente nocauteado numa luta em que estava melhor... Esse novo capítulo mantém a chama da rivalidade mais acesa do que nunca. Disse uma coisa aqui no canal e não vou voltar atrás. Potan precisa escutar o próprio corpo. E aquele corte de peso para 84 quilos é possível, mas brutal demais. Se insistir nisso, vai abreviar a carreira e correr sérios riscos de, com o cérebro desidratado, ser nocauteado de novo. Acho até que com 93 quilos ele pode atrair, conseguir outra luta com a Desane de forma ainda mais fácil. E sim, tô aqui. Fazendo um skatinho. Primeiro porque ele tá, no máximo, a duas vitórias do cinturão dos meio pesados. Uma divisão povoadíssima por strikers. Segundo porque esse é o sonho do Easy, ser duplo campeão. Se o Poiton se dá bem em cima, e com os casamentos certos pode se dar, esse seria o cenário ideal para ele. Enfrentando o um nigeriano com 93kg, sem estar profundamente desidratado, e com a Adesanya indo em sua direção, sendo desafiante, não o contrário. Seria uma volta por cima absurda. Lembrando um pouco aquela de Daniel Cormier, que saiu um pouco da sombra do John Jones quando virou campeão dos pesados, divisão de cima. Mas para que tudo isso faça sentido, eles precisam manter o contato, deixar a rivalidade viva, e é isso que eles têm feito. Depois de dar aquelas flechadas no octógono e encarnar no filho do cara, Easy foi apenas cordial, respeitoso e exaltou o brasileiro em todas as oportunidades que teve Disse até que o guerreiro do Brasil fez dele um lutador e uma pessoa melhor Só que o felizmente não mordeu a isca, não virou amiguinho Atitude essa que poderia xinguir a chama da rivalidade, botar panos quentes no aspecto competitivo A resposta manteve a carga, abre aspas Somos os melhores, mas ainda sou o melhor. Os números falam. 3 a 1. Imediatamente, o campeão dos médios respondeu, abre aspas, aqui é qualidade sobre quantidade. 3 a 1, mantenha isso. Qualquer coisa que te faça dormir à noite. Pronto, ele mordeu a isca. Poatan disse publicamente que a estava promovendo a terceira luta no MMA e disse que toparia a revanche imediata, era só o UFC mandar o contrato. Só que o Dana White não mordeu a isca, disse que... O brasileiro vai mesmo migrar para 93 quilos e, de fato, acho melhor assim. Mas então, por que manter essa competiçãozinha através das redes sociais? Primeiro, porque gera manchete. A palavra circula pelo mundo e as pessoas seguem comentando sobre eles. Segundo, porque assim um não esquece o outro. Seu grande nêmesis. Fica fresco na memória. Terceiro, porque nunca se sabe. A empreitada do Potam com 93 quilos pode não dar certo. Vai que ele tem que voltar. Ou melhor, Easy quer lutar agora no meio do ano, mas não tem par. Duplessis, Whittaker, Strickland, Canonier, Vettori, todo mundo tá, tá ocupado. Ou ele vai esperar sentado, coisa que não gosta e também não rende dinheiro para a empresa, ou vão ter que trazer o Iambla Rovis da divisão de cima. E mesmo que espere, e se der uma zebra entre o Itaker e o Duplessis, luta que define o desafiante número um. Qualquer lesão ali, a Adesanya fica sem ter o que fazer. E se qualquer um dos seus adversários tem um problema, faltando algumas semanas, e Poitain decide voltar para salvar o show? Pelo que escutei, o UFC 287 foi o segundo pay-per-view mais comercializado do ano, só atrás do retorno do John Jones. Então, a Adesanya vs Poitain é, acima de tudo, um sucesso comercial. Nunca se sabe, esse reencontro pode estar mais perto do que se imagina. E o Poitain está a uma ligação de dizer sim. Então, manter a historinha viva no imaginário do público é golaço. De qualquer forma, ainda que estejam momentaneamente afastados, um sempre será perguntado sobre o outro. Esses dois nunca vão se separar permanentemente. O Poatan sabe disso. Então, calma. Quem tá desesperado, pedindo revanche, revanche, vai ser atendido. Nem que seja mais tarde do que cedo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que, que vocês acham sobre essa rivalidade? O Poatan tá mantendo isso vivo, tendo em mente que o Adesanya é sempre, sempre será... Uma possibilidade para ele. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa o like, por favor, que ajuda bastante a gente seguir sendo recomendado pelo YouTube. E a promoção do malhadinho lá na skate é a seguinte. Se ele nocautear, finalizar, e nocaute pode ser KO ou nocaute técnico no primeiro round, o Jairzinho Rosenstruck, se você fizer uma aposta de 25 a 500 reais, as suas odds... Dobram, mas tem alguns outros detalhes e o link para essa promoção você confere lá no Instagram do Sexto Round, Sexto Round MMA. O link tá no, na descrição aqui embaixo, é só clicar que eu explico todos os detalhes, os documentos. Vai lá para não fazer nada errado, beleza? E se você é membro do canal, clica nesse link aqui do lado, é a live, é aqui embaixo, né? A live dos membros que acabamos de gravar para ver se você vai receber algum dos prêmios do Sexto Round em casa e também o bate-papo que é sempre legal e aqui em cima. Tá, a resenha de ontem foi sobre Shannon Miley ser o sonho molhado De Dana White e substituir Aljamão Sterling como campeão Até 61 quilos e as chances Disso acontecer, clica aqui que você confere Grande abraço a todos, obrigado Pela audiência de sempre e até amanhã